Oi, ei. E aí, Sir? Boa noite, Sir. Você está bem, tranca? Estou bem. Estou muito bem, né? Como sempre. Está muito bem. Está excelente passando para excelentíssimo. É. Eu sou o máximo. <risos> Repita comigo, eu sou o máximo. <risos> Eu, eu sou o Máximo, eu não consigo repetir sem rir. Não, mas pode rir, não disse que repita sem rir. Disse, repita comigo, eu sou o Máximo. Bem, eu sou o Máximo. Pois é, tá vendo? Coisa já melhor. <risos> né? Eu sou o Máximo. Né? Não tem aquela árvore lá do, daquele filme fantasioso, Eu Sou o Glute? eu só fico, eu sou o máximo ah, é verdade, eu sou bruto. I am grudo yeah. é, é, eu tempo. sou o máximo <risos> <risos> eu sou o máximo não é legal? bom, Tranca, é bom que com isso você não deve engordar, né, porque já tá no máximo é para seres que engordam é uma, uma possibilidade, né? É uma eu sou um provedor. Os seres que se engordam de mim, eu não consumo nada alheio. O que significa ser um provedor? Os seres que se consomem da minha existência. Por isso eu fico repetindo: eu sou o máximo. entendeu e como que um ser se consome da sua existência você mesmo toda vez que você ri você se enche da minha existência toda vez que você fala nossa o tranco é muito inteligente você já fica cheia da minha existência toda a felicidade que faz parte de todos os pontos que compõem o seu corpo ficam vibrando em uma emoção maravilhosa. Entendeu? Mas e se você, se, aplica... se você não percebe, é porque você ainda não evoluiu. Ah, entendi, entendi. <risos> isso se aplica a tudo. Só então, um pequeno ser de carbono. Uma pequena você forma é um... de carbono. Você, você tá chegando lá, mas você já tá sentindo, né, as coisas vibrarem lindamente, maravilhosamente tá? <risos> Não tá. Tranco, mas isso se aplica a qualquer a qualquer coisa, qualquer ser, qualquer por exemplo, coisa. se eu penso o, o, o, o, o sei lá, o filósofo fulano de tal é muito inteligente. É, se ele for o máximo, sim, né? Sim, ele se aplica a qualquer coisa, a qualquer ideia Você é uma representante, como representante você é receptiva às ideias, aos padrões Você é uma mediadora existencial né? Então o todo se aplica em tudo e você media o todo através da, da expressão de tudo, né? Porque você, você é neutra, você é evoluída, você é pura, você é total, você é mínima, você é tudo, você é nada. Tudo está aí. O que condiciona a sua interação, interligação e suas interações são limites. E limites são desejos, sabe? Você tem uma estrutura de desejos, todos os seres têm uma estrutura de desejos que estabelecem uma, uma, uma, um ponto ponto de conexão múltiplos pontos de conexão que formam o que chamamos de realidade então mesmo tendo todos esses desejos ressonantes você se preenche de tudo quando fala quando você fala a fórmula de básica você Todos que usaram essa fórmula, todos que estabeleceram um conjunto de padrões para denominar raízes, eles fazem parte desse anal histórico. E isso, isso vem à tona quando você lembra, quando você fala, quando você representa o mesmo padrão em qualquer área. É, vem à tona, é natural. E tranca qualquer expressão. Em qualquer momento, naquele momento foi a expressão máxima possível para mim ou para qualquer ser, certo? Podemos chamar a perfeição de assim, máximo, foi perfeito, foi o máximo ali. Foi o máximo possível, foi porque foi isso que se manifestou. Sim. É tudo isso mesmo, perfeito, sem problemas. Problemas são quando nós queremos controlar os desejos e controlar os acordos que são mediados desses desejos. Por exemplo, um exemplo bem prático. Eu não gosto das pessoas sofrerem. E você também não gosta, né, Tchugano? Somos duas pessoas que não gostamos de pessoas sofrendo, mas nós não gostamos e deixamos isso limitado ao nosso gosto. Nós não transcendemos o gosto e estabelecemos isso como uma obrigação ou um termo de responsabilidade para nossas vidas. Eu não gosto, eu quero que seja diferente, e eu libero para o mundo e seus organizadores e seus responsáveis fazerem diferente. Eu delego, mas se você assume para você, você tenta controlar os meios e controlar o mundo e você sofre quando outra pessoa está sofrendo, então são duas pessoas sofrendo ao invés de uma, e é mais trabalho para o sistema ainda. Essa empatia dissociativa, essa empatia que vem com uma carga de responsabilidade. É diferente do desejo, como eu disse, quando você expressa um padrão já sustentado, desenvolvido, é, historicamente... Fundamentado, você está se enchendo desse padrão, mediando e representando esse padrão ao seu jeito, dando uma assinatura àquilo, trazendo ah, de maneira automática a sabedoria da existência e dando autoria a qualquer padrão, palavra, termo, história, visão, forma e função. E quando você não se apropria de uma forma dissociativa desses termos, você tem acesso ao infinito. Porém, o problema está quando você problematiza os desejos e acha que é responsável por esse, por esse fluxo que te enche e você representa a cada instante. Você se acha responsável no sentido de uh, ser cobrado, no sentido de ter que fazer algo além das responsabilidades que você já assumiu. Louco. E mesmo, Legal, as responsabilidades, tia, mesmo as responsabilidades já assumidas podem ser renegociadas, não? E qual é a responsabilidade do humano? Ser humano. Ponto. Todo o resto é negociado. Por exemplo, o ser humano, fala uma característica inerente ao ser humano. Uma só. Uma característica inerente ao ser humano. O ser humano Todo é... ser humano tem todo ser humano respira então é, é, da, sua, é da sua habilidade de resposta a respirar, não é? você sabe respirar, não precisa fazer muita força é meio que normal sim é isso? tudo além disso são normas, acordos são padrões que podem ser revistos, reavaliados quantificados, qualificados, discutidos, expressados tudo isso pode ser é, evoluído, desenvolvido. Sempre para o melhor, para o melhor de todas as partes, para o melhor de todas as interações. Entendi. Então, todo o resto são convites que se faz e se aceita em expressão de desejos e representação de papéis. Isso. Quando você vê alguma representação, vê alguma condição que você se sente chamada a se fuder. Você tem uma agonia, né? Então você fala, você junta isso e tenta passar por três filtros. Primeiro, é da minha responsabilidade enquanto humano? Lembrando que a responsabilidade do humano enquanto humano não é muito diferente da responsabilidade de um. de um macaco. Tá? É, porque afinal pertencemos ao conjunto primatas. Ou é um que também pertencemos ao conjunto mamíferos isso exato, então não tem muita diferença ah, então, se está junto aí no, no seu direito humano se alinha, se alinha com o seu direito civil e aí, para poder saber se alinha ou não, eu lhe aconselho a você é, ter um pouco de noção de direito civil que nunca é demais <risos> e o terceiro se aquilo alinha com seu desejo autêntico se está te dando agonia é porque já não alinha com seu desejo autêntico já não é algo que você curte ou às vezes é uma triangulação também né? você deseja aquilo, aquilo vem à tona mas você tem outros padrões ali que fazem parte do conjunto de padrões que já não são associados a esse seu desejo. Mas aí a gente vai analisar com uma triangulação de identidade e ressonância de desejos. aí é uma outra uma outra conversa. Nesse ponto, é legal olhar para a ressonância, olhar para os desejos e entender que você é livre, que você é um ser infinito. E o que determina seus pontos e sua manifestação é o seu desejo. Ah, eu desejo brincar com o chip do Tranca Rua uh, da Maçã Mordida, né, Juliana? <risos> eu desejo brincar com isso e foda-se. Tô nem aí, tá tudo certo, ok? Não há problema em você que querer desejar brincar com o reloginho de estimação do Tranca uh, para perseguir você, para saber onde você tá, saber seus batimentos e ter todos os seus dados, porque o Tranca Rua é fanático por isso. É. Quanta besteira Aí Aí você deseja isso Não há problema nenhum em desejar isso Mas isso faz você Faz de você um ser Que vai permear o mesmo ambiente Que todos os humanos que desejam isso Então esse desejo É algo que te expande e, ao mesmo tempo te limita Ah, eu desejo Ser próspero financeiramente desejo ter uma carreira reconhecida, uma carreira respeitada, eu desejo ter uma vida próspera, uma vida feliz, como humano. Então isso já te coloca na categoria humano e já te coloca dentro de todas as regras de um ser humano, como direitos humanos, como como as regras de comportamento, como como direito civil, e etc. Então é saber... Porque vocês são seres essencialmente livres. Mas também são seres que têm seus desejos. E esses desejos são maravilhosos. Mas é entender que se, que se não fossem todos os desejos e todas as estruturas, vocês estariam junto a Deus. Ah, mas junto a Deus é bom? Não, bom é ter desejo, bom é estar aqui. Se fosse bom lá, vocês estariam lá. Porque você sempre está no melhor lugar possível para você naquele momento, naquela estrutura, naquela conjuntura. Mas, e tranca, é, não, tem, não tem de certa forma o Lá, certo? É, aquele, é o Lá que sustenta aqui, então a gente está lá e está aqui ao mesmo tempo. É, isso confunde um pouco a cabeça dos meros mortais. Mas eu digo Lá no sentido de acolá, né? no sentido de projeção no sentido de, de convenção de outro lugar hipotético. É só para deixar as pessoas cientes de que ah, elas não são limitadas ou presas, elas estão dentro de uma estrutura de desejos, essas estruturas de desejos têm ressonâncias e têm, têm correspondência com a identidade, sim que são as escolhas mais simples que mudam tudo. Coisas simples como eu quero ficar bem, como eu quero ficar tranquila, como eu não quero me estressar com essas coisas, como eu vou mudar meu estilo de vida. É o que a gente propõe, querendo ou não, a forma com que a gente vê o mundo por mais que faça sentido para nós, para as pessoas que estão habituadas a ter uma outra filosofia de vida mais baseada no capitalismo, até mesmo em outros regimes como o socialismo ou outros regimes, para quem percebe uma filosofia inclusiva que tenta responder a maioria das coisas de maneira a discutir e promover uma outra perspectiva através da lógica, isso é um choque. E essa mudança... Ela... ela é positiva mas entender que os desejos aí tem grande grande grande espaço entende, Tchugana? eu entendo, Tranca inclusive se é desejo do ser não está mais aqui nessa imersão e, e voltar para fonte tipo não, não é problema também, certo? não não há problema nenhum mas é difícil eu nunca vi um ser que não queria e quis voltar para a fonte assim diretão sabe tipo salto saltei tô na fonte sabe não que seja impossível mas é tanta coisa boa a fonte é a fonte a fonte. A fonte. é tipo a tipo eu pego a Juliana vamos na jornada em direção à fonte aí eu passo ela pelos 16 universos conhecíveis e ela vê coisas vislumbrantes coisas maravilhosas o nascimento de uma estrela a morte de uma estrela conhece pessoas interessantíssimas conhece filósofos culturas conhece civilizações inteiras, ela acompanha o desenvolvimento e o término de uma civilização, ela vê coisas tá, coisas que são inimagináveis para serem mensuradas em palavras, mas ela adquire uma experiência inenarrável, inenarrável. Aí chega lá com ela na fonte, ela vê a fonte e fala... Him! Hum. é Era só isso. uma fonte a fonte assim, a fontezinha com as moedinhas ali sabe? É. tudo isso vem, vem daqui é, é? eu fiz uma viagem pelo Rio São Francisco que é um rio muito bonito mas você chega lá na fonte do Rio São Francisco e, e é uma pequena fonte ele começa bem humilde bem, não, bem é. tranquilo ele começa bem mas é bem isso, bem isso. Você é. vê as coisas esplêndidas porque... É. Sabe, é... É. Você vê o resultado, Foi... e o resultado é maravilhoso, né? Foi tipo aquilo tudo, vem disso aqui, disso aqui, pequeno. É. Mas é bonito isso, que é pequeno. E, e outros, é... né? E outros afluentes, outras fontes é. e tal, mas começa ali. É, exatamente, mas começa ali. Parece pequeno, mas vai... É, se todo mundo soubesse o, o, o tão minúsculo é a grandiosidade do tamanho que as pessoas querem acessar, sabe, a fonte, Deus, esse, essa, esse vestígio de senso de grandiosidade para se sentir especial, né? os grandes marqueteiros da idade das trevas, né? Você é muito especial, você é a única criada, imagem e semelhança do Criador. Esse senso uh, que traz essa sensação de ser especial, de não ser igual aos animais, de não ser igual às plantas, de não ser igual à existência, de não ser igual aos planetas, a ao um ser criado especial e diferente. Esse vestígio é uma bosta porque é tão mais grandioso, é tão maior quando você se vê igual e é tão esplêndido o que existe em igualdade que você já nem se preocupa com a porra da fonte a fonte é só a fonte, sabe? isso é importante e aí a gente busca e esclarece as, da, os dados de identificações de amadurece a identidade que o ser passa a olhar para ele passa a olhar para si e sim tudo ocorre a partir de si uh, e aí tendo esses dados ele vai saber que tudo vai acontecer através da ressonância através das suas crenças que às vezes é até irritante para algumas pessoas ah, tudo dá certo para mim, você tava tá feliz. <risos> tá tudo certo. Aí a pessoa, a pessoa, a pessoa fala: "Porra, que filha da puta, né? Só porque tá na situação, situação saudável, né? Só porque tá na situação boa, fica aí. <risos> não, mas não é, é. ressonância É uma construção, construção, uma visão, é uma perspectiva, uma narrativa." Olha hoje, hoje eu vou contar uma história triste do Médio. Eita, momento, nossa exposição. O momento fofoca. É, o Médio tem os seus carros velhos, né? Fica bravo, não pode falar, carro velho, não. É, são é tipo... clássicos, tranc, são clássicos. É, aí ele foi para academia. Porque daqui a pouco não ia caber mais no. Nos carros. É, a, tá... a suspensão dos carros antigos não ia dar conta. É, nem ia conseguir dirigir né, as perninhas assim, os perninhas assim só. Só, só ter as perninhas assim, né? Toda, uma bolinha com as perninhas não ia dar, né? Nesse caso é uma bolona. Mas ele <risos> saiu lá para ir malhar com o carrinho. O ex-dono pôs um chip, que corta a ignição. Fica embaixo, assim, do painel. Aí na volta o carro morreu. Oi? Morreu. Falcou tudo. Aí ele falou, ah, meu Deus, quebrou. Aí ele lembrou que ele tinha elogiado um outro carrinho da mesma época, mas todo tunado, lá, todo mexido, não era original. E ele falou, ficou com ciúme, já projetou, né? Ficou com ciúme e quebrou, né? Né? Seu fela da puta, né? Você ficou com ciúme e quebrou, né? Aí ele ligou para a esposa e falou você vem buscar? que o carro quebrou a esposa, tô indo ele a esposa, não tô achando a chave ele olha pro lado, a chave do outro carro tava com ele ele não tinha como sair com o, com o terceiro aí ele voltou a pé andou um monte gordinho andando que dificuldade Chegou em casa, pegou o outro carro, foi à oficina, levou o mecânico lá. O mecânico não achou o defeito. Eles guincharam o carro até a oficina. Chegou na oficina, um terceiro mecânico entrou lá, Pois de volta o chip que a perna gorda tinha esbarrado e o carro voltou a funcionar lindamente. <risos> que história triste. Ele mesmo tinha esbarrado numa coisinha é, que corta é, a emissão? É, algo de é. segurança. Oh, que triste, oh. foi para a própria proteção dele. Foi, tá, mas é a questão de como interpretar, ele riu, né? ele riu, ele riu de felicidade também, porque não teve que gastar nada, e também ele riu porque é uma situação cômica, não é? Andou é. pra caramba, tirou o cara da função dele, aquilo ah. <risos> era só uma coisinha um detalhe <risos> isso alegra meu dia aí agora ele conhece melhor o carro clássico que ele adquiriu ele já sabia disso ele já sabia disso então por que já. essa ideia não ocorreu a ele quando aconteceu porque ele nem pensou nisso já tinha se esquecido eu não estava próximo senão eu teria ajudado mas eu vi depois eu cheguei na hora que eles estavam testando e funcionou. A minha risada. ecoou a existência. Mas tra... como Chegou funciona uma tempestade isso? Nas... Gerou uma tempestade lá na Índia. A minha risada. <risos> Coisa tosca, você precisa rir menos, então. Não, mas é uma tempestade gentil, né? Por que você acha posso... que já é a tempestade ah, já tá me ah, uma tempestade horrível? Você já está me julgando. Eu pensei numa tempestade horrível. Já está pensando nas mansões, né? Já tá pensando... É, é tempestade Não. é uma coisa assim mais intensa que uma brisa de verão. Não, mas a tempestade nem sempre é ruim. Você nunca tomou chuva na, na tempestade. Na, na, chuva, na chuva forte. Na chuva, chuva forte... Forte, assim, de tempestade. Não, forte, ah. assim, uma chuvinha que dá pra morrer. Tá bem, limites. São limites, estão aí, aí para cuidar, né? É, graças a Deus, toda vez que teve tempestade, tá lá num lugar bem protegidinho e gostoso. Pois é. Filha da puta, só porque tá numa condição privilegiada. <risos> pois, que, que seja assim também para todo mundo que assim gosta. Eu sei, eu estou de sacanagem. Mas é a pergunta é a seguinte. É, é, se você, você faz parte dos seres que sustentam a coroa do, do, do médium, certo? Isso, eu ficou fico no chakra base que foi transferido para a testa. <risos> Terceiro olho. <risos> é, mas então, quando acontecem essas coisas com ele... Você não recebe, tipo, você não tá sempre com ele? Tô, mas é o Bip, né? Ali. É o Bip. Então você que não tava ali. Mas se ele tivesse visto como um grande problema, né? desesperador, aí o Bip ia tocar mais rápido, né? Mas tocou só um pipi, sabe? sabe, sabe? <risos> você ignorou é uma chamadinha <risos> sem, sem muita importância sabe <risos> não é coitado ele, ele, ele olhou o carro e tal aí ele falou Ah, meu Deus e voltou andando mas ele não tava sob situação de perigo para ele é divertido faz parte da experiência de ter cacareco Entendi. não é porque tem aquela sentença que fala que quem cuida de mim não dorme mas tem que acrescentar o seu. Eu posso, quem cuida de mim não dorme, mas de vez em quando não presta atenção. E ignora meus bips. Como, como eu posso dizer? É só engraçado. Eu, eu queria exemplificar como ele não encarou isso como uma tempestade num copo d'água. E ele encarou você... isso com leveza e tranquilidade, não ficou se desesperando, porque se ele ficasse muito mal, eu teria falado: eu chamo o Uber, né? Não sofre. Ah, eu achei que você teria falado: aí foi seu, sua perninha que bateu aí no. Nesse, também, no, também. Nesse switch, também. E, também. e é só se ligar aí de novo que funciona. Também, mas aí ele deu uns conselhos pro cara da mecânica que tava precisando também, tá tudo certo. Entendi. Então aconteceu o, o melhor. O máximo, o máximo de melhor possível. Exatamente. Não há problema. Pois ele não é o problema. Quando a gente não é um problema, os problemas têm menor magnitude. É, mas é porque eu, eu não gosto... De, meus carros nossa, nunca dão problema. Então, eu não gosto dessa experiência de ficar na mão. Com o carro, então não... Ele também não. Não, não desejo. Ele também tipo não, de... mas tem um joelho grande. É, eu tenho um joelho pequeno e... É por isso não... que você não fica com problema, <risos> só não por isso. Não tem um carro com esse tipo de dispositivo. Pois é, ele também, também não vai ter, né, Que vai tirar. Vai tirar, mas agora ele sabe como funciona. Mas não usa, né? O carro não fica na rua. É um pet, né? O é um pet. É, aí já é, como é que é? Liberdade e, e, e ressonância de desejos aí dele. Exatamente, não é problema algum. Quando você vier pra cá, ela, ele vai com um que não dá essas coisas. Não, mas também se descer, eu já ia falar assim, olha, só se olhar aí o switchzinho aí, ó. A ah, não, você não vai gostar, é barulhento, é desconfortável e é pequeno. Você gosta de coisas grandes, confortáveis e silenciosas. silenciosas Eu te conheço já. Exatamente. Já tá Exatamente. na ficha. Exatamente. Mas o que isso importa? Só para exemplificar para vocês que nos ouvem, que vocês têm, têm o direito de interpretar as coisas de maneira diferente. O direito, o poder, a liberdade e o suporte. Beleza? Beleza. E o direito de desejar coisas diferentes também. Também. E se permitir desejar coisas diferentes também parece tão simples, mas é importante. É verdade. E Deus pode desejar diferente a partir de qualquer agora. Pode. Pode. E pode pedir para nós também, pode pedir para mim. Se for dentro da, das possibilidades e tal, não há problema nenhum. Tá certo, tá combinado. Somos uma família. É direito de família. Somos uma família, só pedir para nós. Estamos aqui à disposição para ajudar. Afinal de contas, quem tem tranca-rua não tem, não falta nada. E tranca, o que isso tem a ver com a identidade? Tudo, tudo. É, é, é o ser. Pode ter uma identidade com a qual ele se identifica que não permita a ele, é, não sei, receber, desejar certas coisas, ter uma vida mais tranquila, não sei. O que isso tem a ver com a identidade? A identidade e a habilidade de se identificar. E essa identidade vem dos padrões de ressonância. Entendeu? E os próprios desejos. Os desejos são frutos dos padrões de identidade filtrados. Compreende? E então, sabendo disso, o que a pessoa faz? Se o desejo não está bom, quem sabe mudá-lo, né? Tá certo, se o desejo não está bom, então se pergunta quem eu acho que eu sou. Pra... Exatamente. Para que esse desejo que me parece ruim pareça ter... Qualquer tipo de poder ou influência sobre mim Afinal de contas eu sou ser desejante Não tem como o desejo ter poder sobre mim Porque sou eu que tenho essa capacidade criativa Sim É isso? Sim É isso mesmo Só de falar isso já muda tudo Muda. exatamente tem porque o ser se coloca na identidade como como como criador co-criador como é, no ponto de a partir do qual as coisas se expressam exatamente tudo muda é a magia da alteração da perspectiva o milagre da alteração da perspectiva Tá certo. Eu acho que eu entendi. Que bom. Então é isso. Beijo na bunda, qualquer coisa é só me ligar e paz. Gratidão.